E aí, pessoal, Alexandre Nogueira com vocês, dando sequência à nossa série de compradores, tá certo? Então, Alexandre, o que, que nós vamos falar hoje? Como encontrar bons fornecedores? Como saber se o fornecedor é confiável, se eu vou ter problema, se eu não vou ter problema? Como que eu descubro isso no Mercado Livre, tá? Com relação ao pagamento. Hoje em dia, 100% do pagamento feito aqui no Mercado Livre, em compras né, no Mercado Livre, é gerenciado pelo Mercado Pago. Então, o seu dinheiro está sempre seguro. Se o correio não entregar, ele te devolve. Se o, comprado, se o vendedor não te entregar, ele te devolve. Tá certo? Agora, existem algumas coisas que a gente tem que aprender. Primeiro de tudo, antes da gente começar a falar. Tem um vídeo que eu falo do novo carrinho, que é para vendedor, mas vocês podem entender também. Aqui, quando você entra num produto, aparecem mais produtos desse mesmo vendedor. Se você... É, eu vou falar do grupo Mercado Pontos depois para vocês entenderem, mas qual que é a regra básica? Se eu juntar do mesmo vendedor... Produtos que dê 120 reais, eu ganho frete grátis. Olha, esse produto tá me cobrando R$16,90. Aí eu vou selecionar aqui o tamanho, vou, adi vou adicionar no carrinho. Aí eu vou pegar um outro produto ah. dele, ó, R$74. Vou pegar um outro produto, se vocês ouvirem alguém falando, é porque tem, tem um rapaz jogando CS aqui do meu lado e ele tá falando enquanto eu gravo. Mas, vou adicionar o mesmo produto do vendedor, ó. Deixa eu excluir os outros que eu tinha feito um teste. Ó, tá vendo? Tá vendo? Eles ficaram com frete grátis e antes estava me cobrando. Por quê? Porque somados esses dois produtos do vendedor eu ganhei frete grátis. Então isso é uma boa forma também de você fazer. O grupo Mercado Pontos, para você saber quanto que você precisa para dar frete grátis, ele te mostra dentro do carrinho aqui, Ó, a partir de 120. Quando você é lendário, a gente tem conta que é lendária, é 80 reais. Então com 80 reais do mesmo vendedor você já junta. Agora dentro do vendedor, entrei nesse tênis. Alexandre, eu tenho aqui opiniões do produto. Sim. Só que as opiniões, elas são vinculadas ao código de barra. O que é código de barra, Alexandre? Vamos lá. Código de barra é isso aqui que vem no produto. Então essa opinião pode ser de todos os produtos que usem o mesmo código de barra. Em tênis talvez isso não seja tão simples, mas em produtos como celular, às vezes você, cosmético mesmo, às vezes você vai ver uma opinião no cosmético dizendo que o produto é falso. E na verdade ele está juntando venda de todos os vendedores desse, desse mesmo produto que tem o um código de barra igual. Então nem sempre é a opinião daquele vendedor em específico que você está olhando. Aí você vai comparar o preço, ver se ele está vendendo muito abaixo do mercado que os outros, ou e até... É, ver as opiniões que ele recebeu dentro do cadastro dele, que é isso que eu vou mostrar para vocês. Descendo um pouco mais, você vai sempre analisar o, o, o preço, com certeza, a forma de pagamento, se ele parcela sem juros ou não. Aqui o frete vai pesar para você, mas colocando, como eu falei, acima de 120, ele vai te dar o frete grátis, então é tranquilo. Aqui você vê outros produtos do mesmo vendedor, ou clica aqui para abrir. Só que as opiniões do vendedor ficam aqui. Vocês lembram que o antigo, o antigo termômetro, ele era, não sei se vocês sabem, mas ele era baseado nas opiniões, se os clientes gostaram ou não gostaram, positivo, negativo e neutro, era isso que dizia se ele tinha um termômetro verde. Hoje o mercado livre considera, se ele tem mais de 10% da reclamação sobre as vendas dele no período, aí ele fica vermelhinho aqui e diz que ele não presta um bom atendimento. E aqui, se ele posta produtos, é, ele tem que postar 80% das suas vendas, no mínimo, dentro de 24 horas, senão ele já fica vermelho aqui, aí cai normalmente para o amarelo. Então não quer dizer, se ele tiver vermelho nessa parte de entrega, produzindo o prazo, que ele é um mau vendedor, só quer dizer que ele não posta em 24 horas, tá? E mesmo assim, não é que ele não posta tudo em 24 horas, ele não posta é pelo menos 20, acima de 20% das vendas dele. Mas você pode ser no campo de pergunta e perguntar se tem a pronta entrega, quanto tempo ele demora para postar, se você tiver uma certa urgência, tá certo? Aqui, ó. Ver mais dados desse vendedor. Aqui eu vou ler as opiniões sobre esse vendedor, entendeu? Ele não tem, ele tem poucas opiniões que ele tem poucas vendas no período de 4 meses, são só 945. Mas desses, dessas opiniões eu tenho 93 boas, 3 regulares e 0 ruins. Eu vou ler elas aqui. Lógico que quanto mais venda a pessoa tiver, mais chance dela ter opiniões ruins, entendeu? Você tem que pegar e analisar exatamente o que, você, o que interessa para você. Ler as opiniões, as boas, as ruins. Porque é uma questão também de gosto, tá vendo? O cara tá falando que ele não gostou, que dizer que é couro sintético. Pô, se eu tô vendo então um produto que ele diz que é couro sintético, eu vou perguntar para ele. Esse produto é couro <risos> sintético mesmo ou não é? entendeu às vezes a pessoa nem sabe o que é cor sintético e comentou isso aqui você vai ver as reclamações de entrega aí é o correio então não é questão do vendedor mas normalmente as pessoas culpam os vendedores tá então ó, tive problemas com a entrega tá vendo mas o pacote chegou ótimo produto tá vendo? Então eu vou lendo efetivamente se é uma boa opinião para mim ou não. Isso aqui vai mandar mais que qualquer outra coisa. E a questão da entrega no prazo, eu vou perguntar para ele efetivamente se o, se o produto é postado rápido. Se você tiver urgência você vai falar, eu preciso do produto postado até tal dia. Dá? O cara vai te falar sim ou não. E normalmente aqui, ó, quando você põe em modificar aqui o frete, mesmo que seja grátis, ele vai te mostrar o prazo de entrega. Esse prazo já está computando o envio médio do vendedor, então provavelmente aquele prazo vai ser cumprido, tá certo? Então é isso aí, se você está tendo algum tipo de problema com o mercado livre, assiste o outro vídeo da série de consumidores que vai aparecer aqui do lado para você, que eu falei como resolver esses problemas de forma mais simples, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.